Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Mundo Agrimensor. Hoje eu vou dar uma dica muito importante para vocês que gostariam de baixar então o AutoCAD na versão estudante, tá bom? Vamos lá, você vai vir aqui no seu Google Chrome, vamos digitar aqui Autodesk. Você vai vir aqui na nessa parte de baixo, nesse link de baixo aqui, Free Student Software. Aqui, nessa parte aqui, então, ele dá algumas opções de, de softwares para você baixar na versão estudante, certo? Só que se você clicar nessa, nessa parte do AutoCAD aqui, onde, foi, onde eu cliquei agora, ele dá só a opção de baixar o AutoCAD comum, tá? o AutoCAD 2D. Não é isso aqui que nós queremos, né? É, lógico que se você quiser baixar esse aqui, né? Bom, mas para baixar outras versões, tipo o AutoCAD Civil 3D, ou AutoCAD Map 3D, então, nós vamos vir aqui nessa parte aqui embaixo. Não está escrito aqui, ó View All Products, certo? Então, aqui nessa parte, nós vamos ser aqui na parte das letras de B e H. Você vai encontrar aqui para fazer o download do Civil 3D. Vou abrir isso aqui numa nova página. E aqui no lado, na parte do A, somente do A, temos aqui então para baixar AutoCAD Map 3D, né? Aqui vamos também abrir numa nova aba. Vamos lá. Não esquecendo que para você poder baixar o AutoCAD versão estudante, você tem que ter uma conta da Autodesk. Se você não tiver, você vai vir aqui em Create Account e colocar suas suas informações aqui. Né? Vamos lá. Vou colocar de onde você é. Ah, vou botar aqui só estudante. Eu vou botar aqui só universidade. Vamos colocar... Coloque a, a sua data de aniversário aqui, conforme ele vai pedindo né, as informações. Bom, aqui, create account, primeiro nome e o último nome. Você vai pôr o seu e-mail, de preferência o e-mail que você mais usa, tá? Vamos confirmar o e-mail, então. Agora aqui, você vai escolher uma, uma senha, tá? Você também clica aqui nessa, nessa caixinha, que, que está de acordo com, com os termos da Autodesk. Bom, pronto. Fizemos então, criamos uma conta aqui, né? Ó, ela vai pedir para você verificar o seu e-mail, certo? Então você tem que abrir lá o, a sua, o seu e-mail, sua caixa de entrada, e confirmar, clicar no, no link lá que chegou no, no seu e-mail. Vamos lá. Aqui no meu e-mail, então, chegou aqui esse e-mail da Autodesk pra, pedindo para verificar o e-mail, certo? Então nós vamos clicar em verificar e-mail. Ele vai levar a uma página da internet dizendo que a conta foi verificada. Aqui essa caixinha que você pode clicar aqui, se você quiser receber informações de, de outros é, produtos da da Autodesk. Nessa tela você pode falar um pouco sobre o seu curso, tá? Vou botar aqui as informações do seu curso e da instituição de cima. Feito isso, você só continua. Agora, para você poder baixar o software, então você já pode ver que ele já fez o login automático aqui na, na conta, tá? Então você vai escolher a versão que você quer, O AutoCAD de 2018 até 2021. Você pode escolher, você vai escolher a sua versão aqui. Vamos botar o Civil 2020. é operacional, ele já vai, provavelmente vai detectar automaticamente, tá? E escolher a linguagem. eu Uh, particularmente prefiro que você instale em inglês porque todos os três uh. que você encontrar na internet vão sempre fazer referência ao AutoCAD em inglês, até é mais fácil para você fazer escolher os atalhos, tá quer dizer, é até mais fácil para você usar os atalhos também, porque os atalhos em português no português do Brasil, você vai ter que pôr o underline antes de dar um atalho às vezes você não conhece muito bem é meio complicado, então é que você põe a linguagem em inglês daí ele vai te dar aqui o o número do serial a chave do produto e o tamanho da instalação beleza? Ah, e, e lembrando aqui ó que agora os produtos da AutoCAD é, são educacional por apenas um ano, antes era até três anos né? você vai clicar em install e ele vai baixar um aqui, accept ele vai baixar um arquivo para poder fazer essa instalação esse arquivo até não é muito grande, mas é através dele que nós vamos fazer a instalação do AutoCAD, certo? Feito o um download do arquivo, aqui você vai executar ele normalmente e ele vai pedir para prosseguir com a instalação, ele vai fazer um, um download depois, conforme ele for instalando, ele vai fazendo já o download direto da internet, tá? não vai precisar de mais nada. Bom, feito o download inicial ali que ele pediu, você vai clicar em install. Ok, feito isso, é só você clicar em install novamente. ele não vai pedir nenhuma chave, além do, daquela que, vo, que você recebeu no seu e-mail e daquela que apareceu aqui na tela inicial, quando você clicou para baixar aqui, certo? Deixa eu fechar aqui, além disso aqui. Ele já vai vir com toda essa informação, então você não vai precisar de mais nada. Aqui tem é que só clicar em Install para prosseguir a, a instalação. Eu já tenho instalado, então eu, não, eu vou cancelar. tá? Para fazer o download do AutoCAD Map, é fazer a mesma coisa. Você, se você já tem a conta, é só vir aqui em Signin ou dar um, um atualizar no, no seu browser e pedir a versão que você quiser aqui e baixar. Tudo bem? É isso aí. Essa foi a dica de hoje. Espero ter ajudado você. Muito obrigado. Não esqueça de deixar seu joinha e se inscreva no canal para mais dicas. Muito obrigado.